provavelmente você motor esse aplicativo já deve ter tido esse problema aqui, ó. Destinos indisponíveis. Desculpe, recurso definido. destino não está disponível para esta região no momento. Bom, a Uber faz isso para você trabalhar que nem um condenado mesmo e não poder voltar para casa, sendo que ali está tendo uma boa demanda e tudo mais. Isso é um recurso totalmente legal e eu vou te ensinar como você pode fazer para que o seu aplicativo volte a funcionar esse destino definido. Você vai fazer exatamente isso aqui, ó. você vai ficar online no aplicativo eles fazem isso para você trabalhar porque pode ver ó tem bastante demanda e eles estão com poucos carros na rua então eles vão fazer você ficar ali trabalhando no aplicativo vamos esperar tocar aqui ó Tocou a corrida você vai aceitar qualquer corrida que tocar independente do valor independente da onde tá indo você vai abrir aqui ó e vai clicar para interromper novas solicitações beleza Clicou aqui para interromper novas solicitações E aí você vai definir o seu destino Eu vou colocar aqui ó, que eu quero ir lá para o cemitério Itaquera Você vai ver que a partir do momento que eu já cliquei Que eu não quero aceitar novas corridas e coloco um destino Pronto, pode ver que o destino já apareceu aqui Aí você só precisa agora só fechar essas solicitações pausadas E voltar a aceitar corridas Pronto Só você cancelar a corrida que está atual e pronto Problema resolvido, olha lá Pode ver que o aplicativo vai estar tá aqui com o destino definido funcionando novamente. Veja, já voltou a tocar. Vou... Espero que você tenha gostado dessa dica. Clica no curtir aqui abaixo, compartilhe e se inscreva no canal para não perder mais nenhuma dica nova.